Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, vamos mostrar aqui hoje um gabarito que apareceu em um dos nossos vídeos e algumas pessoas querem saber como se faz, um gabarito para estar tá alinhando né, tábuas com essa serra manual aqui, é um gabarito mais apropriado para quem trabalha com pallets, né? então a gente vai estar tá mostrando aqui hoje como que ele é feito, é bem simples, é bem baratinho. E funciona bem, né? Dá para alinhar bastante tábua, para quem não tem a serra de bancada. tá? trabalhando com essa serra aqui. É, para a gente começar, né? Então aqui a serra, os materiais que a gente vai utilizar. Né, eu tenho dois manípulos aqui de plástico, né? Com parafusos. Parafusos maníplos 516. Né, mais dois parafusos 516. Duas porcas-garras e alguns parafusos. Só passos tem um DF, né? E mais esses dois aqui que a gente vai fazer a base do, do gabarito. Essa base aqui, eu defini ela para a minha serra, né? Essa serra aqui é uma de É uma base que ela precisa ter, no mínimo, 24 centímetros. Essa aqui está com 24 centímetros e meio. É, mais para frente no vídeo eu vou explicar, né? Para cada um com a sua serra aí, vai variar de marca, né? É, vou explicar mais para frente um pouquinho é, como que você vai fazer essa medida. Você chegar na medida da base aqui. Cada serra, de repente, vai demandar uma base de uma largura. A gente determina essa base aqui a partir da, da serra aqui e a partir dos grampos, né? Que a gente vai prender essa base. Aí é onde a gente vai chegar nessa largura aqui. Mais ou menos pro tamanho uma tábua de pallet, né? Ele não é um gabarito muito grande. Daqui a pouco eu vou estar passando as medidas aqui do comprimento que a gente vai utilizar. É, vamos para as medidas. Né? Eu tenho aqui uma placa de MDF de 1,51m por 24cm e meio. Como eu já comentei antes, é, vou explicar agora como que você chega nessa largura aqui de 24cm e meio. Você vai pegar a sua serra né, de qualquer marca que você tem. Pode variar aqui o tamanho do motor, por isso que você precisa de estar de tá colocando a serra aqui para você chegar nesse tamanho. Você tem que levar em consideração é, o motor da serra aqui nesse local. Por quê? Porque aqui vai uma guia, né, onde essa serra vai deslizar e vai utilizar essa guia para estar tá alinhando a tábua do pallet que vai estar tá colocado debaixo desse gabarito. Então você tem que considerar esse espaço aqui livre, né? Esse espaço aqui livre do motor da serra, para você estar tá acoplando o grampo, né? Que vai prender o seu gabarito para você trabalhar. Não tem como você trabalhar com ele um solto. Um grampo desse, ou um grampo desse. Olha só. Eu posso acoplar tranquilamente o meu gabarito depois que o motor vai passar livre aqui. Chegamos na medida aqui dos 24,5 cm. A outra medida que precisa ser levada em conta é a medida da guia, que vai ficar justamente presa aqui onde a serra vai deslizar. Então essa guia, no meu caso aqui, vou precisar de uma guia de 12 centímetros, que é o que sobrou livre aqui da base da serra até o final da placa de MDF, considerando que o sargento vai estar aqui prendendo e o motor vai passar direto por ele. Beleza, pessoal? Então a gente vai lá na serra, vai tirar uma fatia aqui de 12 centímetros que a gente vai utilizar de guia aqui. E aí a gente vai prosseguindo com a montagem, ok? Aproveitando, pessoal, quem puder nos apoiar no canal, deixando o like aí no vídeo, né, curtindo aí. Deixa aí um comentário, uma sugestão de vídeo que vocês tenham dúvida pra gente tá gravando aqui pra vocês, claro, né, se a gente tiver conhecimento do assunto. Puder compartilhar aí com os paleteiros, né, quem mexe com pallet aí vai ser de grande ajuda para o canal e, às vezes, de grande ajuda para quem trabalha com isso. Colocando aqui o batente, né? Eu vou colocar o batente com um pouquinho de cola e um ou dois pinos. Depois a gente coloca o parafuso para finalizar. De fazer as marcações aqui para furações e instalação da porta cá e do estabilizador, a gente vai começar considerando o tamanho do nosso batente. Aqui nós temos 7 centímetros e meio, né? Pode ser mais largo, mais estreito, do jeito que você preferir. É... esse batente é onde vai encostar a tábua do pátio, Então a tábua vai começar daqui para frente. Toda marcação que a gente for fazer, a gente vai considerar o início a partir dos 7 centímetros e meio, ok. Então aqui tá aquela, aquela guia que a gente cortou lá na serra, né? importante já tá bem retinho aqui, que é o que vai determinar o alinhamento lá da tábua do, do pátio, lá no final do, do, do trabalho. Né? Então a gente vai colocar essa guia aqui, vai marcar aqui os 7,5 cm né? do batente e tudo que a gente for fazer é de, desse 7,5 cm para frente. Está fixado aqui. A gente vai começar aqui colocando o primeiro estabilizador. e está instalando ele aqui com 20 centímetros. Considerando que a tábua do pad pode ter 1,15m né, de comprimento. Está aqui 1,15m. Esse 1,15m aqui que eu marquei, eu vou puxar para trás aqui, para o outro estabilizador, mais 20 centímetros. Porque a gente vai fazer esse furo ó, a 2,5 cm da borda. Então aqui a gente instalou as porcas, né? Porca garra. Antes de a gente colocar cola e pino e parafuso, a gente conferir aqui se o coração ficou batendo, né? Esses parafusos aqui vão rosquear aqui depois. Vão servir de estabilizadores, beleza? Tá certinho. Aí a gente faz o mesmo procedimento: a gente vai com um pouquinho de cola. Pessoal, depois a gente complementa aqui com um parafusos para poder ficar bem seguro. É, nosso próximo passo agora é fazer furação é, do regulador de larguras que ele vai ter aqui e depois a gente vai também estar tá mostrando como que faz o regulador. Thank <laughs> you. Pessoal, então o nosso gabarito está pronto, né? Agora vou estar explicando aqui é, as funcionalidades, para que, que serve cada coisa. Ele foi desenvolvido principalmente para trabalhar com cavaletes, né? Mas que dá para trabalhar em cima da bancada, então. Se você for trabalhar em cima de bancada, você deverá trabalhar com esses sarrafos aqui por baixo. Primeiro, para quando você fizer o corte, a serra não atingir a sua bancada, né? O que a serra atravessa para baixo da tábua. Vamos pegar na bancada. E segundo que para estabilizar esse gabarito aqui. Que eu vou explicar daqui a pouco. É necessário é, esse sarrafo aqui. Para a gente estar tá prendendo o sargento nele. Então vamos lá. Explicando aqui por baixo. Né? O princípio do funcionamento dele. É parecido com aquele outro gabarito. Que a gente mostrou no canal. Só que o outro gabarito a gente utiliza na serra de bancada. Mas o princípio básico. É, é o mesmo, é, esses, esses reguladores aqui, segurar a tábua no lugar onde a serra vai passar e vai cortar ela alinhada. Então eu vou demonstrar aqui com a tábua por baixo para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma tábua, né? ela está bem irregular, então o que acontece? A gente, quando a gente instalar o nosso gabarito, esses reguladores aqui tem que, tem que ficar encostado na tábua. A gente, poder fazer o corte encostou aqui. A gente vai apertar, né? E vai prender o gabarito, tá pronto para o uso. Esses parafusos estabilizadores vão manter o gabarito no mesmo nível da tábua quando a gente instalar ela. Olha só, a gente instala a tábua, né? Esse parafuso aqui foi aplicado com uma porca garra, tá pessoal? Ele é muito fácil de rosquear, ele não, não necessita. Chave, tá? Com a mão mesmo que enrosquei, Você colocou aqui a tábua no lugar. O estabilizador tem que estar em cima do sarrafo. Você vem aqui com a mão, consegue regular a altura que você precisa. Vem com sargento ou grampo e prende aqui. Lembrando que você pode fazer muitas peças com a mesma medida. A borda dessa tábua está irregular. Eu quero acertar ela, né deixar alinhadinha. A gente vai pegar a nossa tábua, né? já que a gente regulou o estabilizador aqui, prendeu. Vou regular a minha tábua aqui. A gente vai pegar a tábua, definir o que a gente quer que tire fora. Então o disco nosso vai passar bem perto aqui do, da borda do gabarito. A gente vem aqui, define o que a gente vai cortar fora. A própria tábua do gabarito já demonstra a gente que a tábua está irregular. Então eu vou tirar isso aqui fora para ela ficar alinhada. Vocês podem ver aqui. Podem ver ela está bem desalinhada. A gente vai vir aqui no regulador, encostar na tábua e apertar. O manípulo que está lá por baixo aqui. E vem no outro regulador, encosta ele lá. Nesse manípulo aqui por baixo, a gente vai e aperta o parafuso. A tábua vai estar tá fixada lá, ela não vai ir para dentro do gabarito. A serra vai deslizar aqui Vai fazer o corte alinhado e a tábua não vai afundar para dentro. Por isso a gente instalou esses, esses reguladores aqui. Bom, então na hora de fazer o corte, né, a gente vai regular a altura do disco da serra. A gente pode trazer o disco aqui já no lugar regular a altura. A gente deixa passando só o mínimo possível da tábua, né? Para não ficar estragando demais o cavalete ou o sarrafo que a gente utiliza aí de suporte. que ele é, ele é bem apropriado para estar tá usando com cavalete. Olha só, a gente posiciona o cavalete no rumo do, dos estabilizadores, né, que são os parafusos. Né? A gente já alinhou de um lado. Né? A gente vai colocar a tábua ser assim, alinhada aqui. A gente tem que fazer regular de um encosto aqui de novo, tá pessoal? Porque a gente cortou na tábua, né, então ela ficou mais estreita. Então... Quero cortar fora esse, essa parte aí. Tá bem encostado lá. Vamos ver aqui como é que ficou o alinhamento, né? Bem alinhadinho. Beleza pessoal? Então lembrando aí que qualquer dúvida, deixa no comentário, né? Sugestão. É quem puder compartilhar, né? Principalmente o pessoal que mexe com o pallet aí. Ó. O ideal é né, que seja na serra de bancada ou na plana, né, no desempenho. Mas quem não tiver nenhuma uma das minhas ferramentas e quiser se aventurar aí no bob, né, quiser fazer alguma coisa com material de pallet, né, você consegue um resultado até bacana. Então, pessoal, qualquer dúvida, deixa no comentário. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!